Olá, meus amigos, vou falar para vocês a respeito das, da força das crenças. Todos nós temos crenças em que nós não percebemos as vezes que nós temos. Ou é um medo, é uma vergonha, qualquer uma é uma crença, mas elas estão sempre nos atrapalhando. Algumas pessoas chamam das crenças limitantes. Eu vou contar um exemplo para que você comece a entender de onde acontece e como acontece essas crenças. De uma participante... Dentro do nosso curso do, do método ASHI, em que foi pedido para que ela comesse alguma coisa que ela não gostasse. Diz assim: ah, você vai é comer algo que você não gosta. Daí ela fala assim: ah, olha, não como fígado de jeito nenhum, fígado, fígado frito de jeito nenhum. Então tá bom. E aí ela voltou no outro dia e eu disse assim, mas aí, né? Foi, foi lançado um desafio, né? Diz assim, ah, não consigo comer. Diz: mas o que acontece? Diz: olha, ela falou. Meu pai, quando eu era pequeno, ele dizia assim que era para comer, porque era bom para a saúde. Ele comia e tentava me dar um pedacinho, mas eu nunca consegui comer. Eu não entendo isso, porque meu pai me incentivava para comer. Ah é, cara? Ah, então tudo bem. Mas e como é que era feito esse fígado? Quem fazia era minha mãe, que feitava o fígado para ele comer, e ele adorava tá bom? Você via tua mãe fitando? Sim, eu via. E às vezes ela dizia assim, nossa, que coisa nojenta esse negócio aqui, meu. Não sei como é que ele, teu pai gosta de comer e quer que os outros comam o fígado. Bem, tá explicado de onde veio essa crença com relação ao fígado. Então, tudo aquilo que você gosta ou não gosta é uma memória lá do seu passado. Agora, comece a observar que isso também vai trazer para você nas suas coisas, como o medo, a vergonha, a timidez, ou coisas que você poderia fazer e aproveitar e não consegue fazer. Quando ah, eu, ela contou essa história do fígado, né, que na verdade quem influenciou ela foi a mãe dela, quando disse que era uma coisa ruim, eu lembrei de uma história minha. Eu nunca conseguia comprar nada que fosse financiado, dividir em parcelas, em pagamentos. E aí eu comecei, cara do céu, eu fiz saber agora, há pouco tempo, né? Por quê? Daí eu lembrei que quando eu era pequeno, né, eu tinha um irmão que era, tinha uma diferença de idade de dois anos, então minha mãe segurava né, o meu irmão no colo, né, sei lá quantos anos tinha, e ele me arrastava andando e a gente ia para o centro da cidade, ia de ônibus. E aquele sofrimento, e minha mãe xingava, nah, você tem que ir lá no pagar a prestação da, da casa, porque essa prestação, todo mês esse sacrifício, todo mês essa dificuldade, tem que ir lá pagar. Eu nunca mais na minha vida vou comprar nada financiado, porque eu já se viu e ficava aquela ladainha. Aí eu entendi porque é que eu nunca consegui comprar um carro financiado, comprar nada financiado. E o que me atrapalhou muito a minha vida, é porque... Você comprar um carro bom, se não for financiado, pode, mas é mais difícil. Uma casa. Entende? Então, essas crenças, essa, esse, esse modo de ser, vem lá da infância. E talvez você não esteja prosperando como você deveria estar, talvez você não esteja amando como deveria estar amando, a tua vida talvez não esteja fluindo do jeito que você gostaria, em virtude dessas frases que falaram quando você era criança, e essa frase entrou no seu cérebro. E ela está armazenada aí até hoje. Então, o que, que você deve fazer? Começar a observar por que você não faz algo que você gostaria de fazer. Ah, eu não consigo ler. Opa, por que, que você não consegue ler? O que, que acontece que não consegue ler? Alguém lá na tua infância falou que era ruim de ler? Alguém lá na tua infância falou que não precisa ler? Né? Então, comece a observar. Por que você não consegue fazer aquilo que você deveria, talvez, fazer? Tá? Essas coisas todas vêm lá da nossa infância. São o que nós chamamos de programação. Programação não, me perdoe. São o que nós chamamos de estrutura de pensamento. Então, essa nossa estrutura de pensamento formou nós da maneira que nós somos. Então, dentro de você, você já está programado para ser rico você já está programado para ser sofredor? Você já está programado para ajudar as outras pessoas? Bem, cada um de nós tem uma programação interna. Quando você começar a descobrir o que essa programação tem, como é que ela funciona e ela está programada para quê, aí você vai conseguir mudar. Entendeu? Então, quando você descobrir qual é para que você foi programado, né, para ajudar as pessoas, para não comer fígado ou para comer fígado, né, não importa o que, esta é uma programação que está em nós e ela só vai ser possível ser mudada quando eu enxergar que ela existe. Então, pessoal, para que você possa desenvolver, se tornar um ser mais humano mais evoluído, comece a observar aquilo que você considera como sendo uma verdade, que às vezes nem é lógica, né? a história lá do, ch do chinelo virado, né? Ah, se o chinelo estiver virado, a mãe morre. E aí ninguém mais consegue deixar o chinelo virado, porque senão mãe vai morrer. Beleza pura, pessoal? É, compartilha este vídeo com outras pessoas, se inscreva em nosso canal, vai no Instagram, vai no Face, entra em contato com a gente, bate papo. Né? Se aprofunda mais nesse nosso trabalho, porque ele simplesmente é fantástico. Muito obrigado e até o um próximo vídeo. Tchau pra vocês!